Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode construir, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, de maneira que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. E assim que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ser sal da terra e luz do mundo. O que será que Jesus quis dizer com isso? O Senhor se utiliza de dois elementos muito importantes para nos falar, na continuidade do sermão da montanha, como devem ser os cristãos do mundo. O sal, ele serve para dar sabor aos alimentos, na verdade ele realça o sabor de muitos alimentos, porque ninguém ao provar um prato vai dizer assim, hum, que gosto de sal, não, o sal é tempero e ele na verdade vai evidenciar o sabor dos alimentos que são temperados com ele, o sal é humilde porque ele se dissolve, desaparece mas nem por isso ele não é importante. Ele é essencial. Na verdade, a gente só percebe se o sal está presente quando ele se excede. Quando alguém, no começo do casamento, quem sabe, vai fazer a refeição, que não estava até então acostumado, não é? porque o pai e a mãe fazia de repente pesa um pouquinho a mão com o sal, daí se percebe que realmente o sal está presente, né? ou quando falta sal, imagine o que é uma salada de chuchu sem sal para quem tem pressão baixa, né? o sal nos ajuda a perceber o gosto de tudo, mas é preciso que ele esteja na medida certa. É por isso que ele nos ensina a virtude da temperança. Que é justamente o equilíbrio. Nem sal de mais, nem sal de menos. Assim o cristão não pode ser por demais salgado. Fanático. Não há como um cristão que às vezes é exagerado atrair pessoas para Cristo, pelo contrário, ele acaba até mesmo criando resistência aos ensinamentos do Senhor e tira o verdadeiro gosto do Evangelho quando age assim. Por outro lado, um cristão também não pode ser sem sal, quando algo é sem graça a gente diz assim, nossa que coisa sem sal, né? o cristão não pode ser alguém indiferente, né, omisso, negligente, Que vai na onda dos outros Que não tem a capacidade de se posicionar Com os seus valores cristãos quando necessário o cristão não pode ser alguém Que passa batido sem fazer a diferença Ele tem sim que ser discreto Mas a sua presença pode ser marcante Com o seu jeito de ser dando sabor à vida, mostrando às pessoas o gosto da fé, da espiritualidade, de maneira que as pessoas ao vê-lo tenham o um desejo de buscar a Deus, assim como se aprecia um bom alimento na medida certa no seu tempero e dá aquela vontade de Comer mais, né? acho que eu vou repetir um pouquinho mais O cristão também tem que ser este que estimula as pessoas a buscar mais a Deus Jesus hoje fala que se o sal se tornar insosso, né, ou seja, sem sabor Ele não serve para nada também Eu não sou um cozinheiro, né? mas eu já ouvi de alguém que cozinha muito bem dizendo assim, para poder quebrar um pouquinho o sal, eu coloco um pouquinho de açúcar, não é? Na fé cristã, dentro deste sal que tem a sua função, nós não podemos querer adocicar o cristianismo à nossa maneira, tirando o sabor da palavra de Deus, fazendo do cristianismo algo particular, individual, criando a minha própria religião. Ah, mas eu a igreja fala isso, mas eu penso assim. Não tem como ficar adocicando as palavras de Jesus Cristo e principalmente aquelas que são muito claras. Então nós precisamos sim manter a nossa origem como cristãos a partir da palavra, do ensinamento da igreja, mas... Com equilíbrio. Na antiguidade, o sal era usado para fazer pactos. Quando as pessoas, elas iam fazer um acordo, elas davam a mão uma à outra e alguém lançava sal por cima. Estranho, né? Mas naquela época isso tinha o um sentido de conservar a palavra. Era algo duradouro. Porque O sal também já serviu para muitas pessoas para conservar alguns alimentos. Quem não salgou alguma carne na falta de uma geladeira, de um refrigerador, para que ela se conservasse. Dessa maneira, o cristão tem que ser alguém que conserva os seus princípios, alguém que não se deixa corromper, alguém que se mantém íntegro. É alguém que não apenas denuncia as grandes corrupções, mas também não aceita as pequenas corrupções, nenhuma e nem outra. Do contrário, nós podemos cair num grande erro, que é justamente de apontar para aquilo que os outros fazem como uma maneira de se eximir da nossa responsabilidade e até dos nossos próprios erros, como alguém que chama a atenção para aquilo que o outro fez de errado e dá um peso muito grande, como uma maneira de tirar a atenção dos seus próprios erros. O cristão, ele deve sim denunciar o que é errado, mas ele deve, sobretudo, fazer o que é certo. Do contrário, é hipocrisia. Hipocrisia. E nós temos uma luta constante por nos manter realmente como pessoas que conservam a fé e a consciência cristã, isso é para o resto da nossa vida, ser justos de fato. Será que eu que às vezes falo das injustiças de forma raivosa e sou cristão, será que eu estou sendo justo com o meu esposo, com a minha esposa? Será que eu estou sendo justo com o meu funcionário? Será que eu estou sendo justo até mesmo na forma como eu falo de algumas pessoas. Será que a justiça está nas minhas atitudes? Até nas coisas pequenas, quando ninguém vê, quando eu posso tirar vantagem de alguma coisa, mas eu tenho a oportunidade de dizer, calma aí, isso não me pertence, não é? Não, calma aí, eu também tenho que ver o outro lado. Espera, eu estou muito nervoso nesse momento, acho que eu preciso de um tempinho para poder avaliar melhor as coisas. Temperança, temperança. Tem pessoas que são destemperadas, ou seja, elas estão descompensadas, não é? E como é difícil quando essa pessoa somos nós, e a gente não percebe, não é mesmo? E é nesse momento que a gente tem que realmente pedir a luz do Espírito Santo, pedir: Senhor, eu quero ser sal. Ou seja, eu quero que as minhas palavras realmente possam alcançar as pessoas e comunicar de fato aquilo que eu quero esclarecer. Por nós, meus amados irmãos, nós podemos muitas vezes tender a exageros ou por vezes até nos inibir e deixar de dizer aquilo que é necessário. Então Espírito Santo, me dê o sal na medida certa na forma de viver. Um outro elemento que hoje Jesus nos apresenta é a luz. Sem ela nós não enxergaríamos as coisas. Mas a luz, ela não foi feita para que nós olhássemos diretamente para ela. Tente olhar direto para o sol. Mas não tente por muito tempo. Porque isso pode machucar a tua vista. Se eu ficar olhando para a luz de uma lâmpada, com certeza a minha visão vai se turvar. Não é mesmo? Depois eu volto a olhar aqui, está até meio escuro assim. Justamente porque a luz quando é colocada no alto, ela ilumina as coisas. Então não é para ser vista diretamente, é para nos ajudar a ver aquilo que está à nossa frente à nossa volta. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E hoje ele nos diz, vós sois a luz do mundo. A luz que nós temos e a qual nós nos tornamos é a luz de Cristo, sendo cristãos. Não é simplesmente a nossa própria luz. Entenda, a luz não, não é para ser vista diretamente. Da mesma forma, o cristão não pode buscar se colocar em destaque, buscando apenas o status, o reconhecimento, chamar a atenção para si, às vezes até se usando do próprio evangelho, da própria palavra de Deus e da fé. Não. O cristão é aquele que deve iluminar as pessoas, com as suas atitudes, com seus gestos, com o seu testemunho, de maneira que brilhe a vossa luz no meio dos homens, como nos diz Jesus. De maneira que eles vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando eu ajo com caridade... Eu, como cristão, estou revelando a Jesus Cristo. Quando eu ajo com gentileza, eu estou mostrando a forma de ser de Jesus. Quando eu ajo com justiça, e da forma certa, e não com vingança. Tem muita gente que confunde justiça com vingança. Quero justiça. Né? E às vezes o que ele quer realmente é dar o troco. Mas a justiça, de fato, o que precisa ser feito e a forma correta das coisas realmente caminharem. Quando alguém age desta forma, está revelando o ser de Deus, que é justo. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que, ao ver as suas boas obras, louvem ao vosso Pai que está nos céus. E tudo isso conduz as pessoas para Deus. Assim como nos diz a primeira leitura, que nos convoca a ser pessoas que partilhem. Pessoas que também se importem umas com as outras, não é? pessoas que, que ajam com caridade. E quem assiste, atende ao outro, diz aqui a palavra, tem uma promessa. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Olha só, tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Então, fazer o bem faz bem primeiramente para quem o faz. Algumas pessoas que agem como voluntárias, elas acabam chegando à seguinte conclusão. Olha, eu saí de lá e fez mais bem para mim do que o bem que eu pude fazer para os outros. Olha que coisa bonita, não é? Então, alguém que às vezes está num momento escuro, é, de depressão, claro que recebendo um tratamento adequado, que é importante olhar para si, mas que tem a capacidade, num dado momento, de começar a sair de si e também olhar para outras pessoas, descobre um bem-estar. Em outros casos, em doenças físicas, talvez a doença não desapareça, não é? Mas quando a pessoa ainda faz o bem, ela sente uma disposição, uma nova energia, o um entusiasmo que reflete na saúde dela, isso é promessa da palavra, no mundo em que cada vez mais as pessoas são convidadas a olhar apenas para o seu próprio umbigo, a palavra vem falar do bem que se faz para o outro, que reflete no bem para nós, não quer dizer esquecer-se de nós, não é isso, mas... É olhar para o outro com a mesma dignidade que eu espero para mim. Assim, eu dou gosto à vida e ajudo as pessoas a redescobrir o sabor dela. Assim, eu me torno alguém que não se deixa corromper. Ainda que aquele ambiente seja muito difícil, em que as pessoas estejam às vezes acostumadas a agir daquela forma, eu permaneço firme na fé e como sal, me conservo nos meus princípios e também ajudo as pessoas a olharem que é possível ser diferente. Ser luz para iluminar os passos de tantas pessoas que precisam encontrar-se com Jesus. Ser sal da terra, ser luz do mundo, é assim que nós queremos ser cristãos nos nossos dias. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.